Estamos chegando com a nossa primeira participação aqui no Guia TV. A partir de hoje, vamos estar todos os dias com vocês em uma parceria com o Canal Mais Brasil. E hoje nós vamos mostrar para vocês a cidade e o município de Frutal. Nós estamos aqui exatamente na Cruzeta, na BR-153. Frutal, o um município com aproximadamente 65 mil habitantes. Uma cidade bastante hospitaleira. A base econômica da cidade gira em torno de... Agropecuária, cana-de-açúcar, também se destaca na produção de abacaxi, a terceira maior produtora do país. Grãos, em especial soja e milho, e também na agropecuária leiteira. A cidade de Frutal foi fundada em 4 de outubro de 1887, portanto, com 134 anos. Frutal é uma cidade bastante hospitaleira. A cidade é tão forte na agropecuária que temos quatro empresas leiloeiras: Trevo Leilões, Leilões Frutal, Cruzeta Leilões. E Nova Era Leilões, portanto, a cidade se destaca em todos esses aspectos. E para falar sobre a importância dos leilões em frutal, ouvimos o senhor Ivaldo Assunção. A importância dos recintos de leilões é que nós reunimos semanalmente uma grande quantidade de animais de primeiríssima qualidade, bem apartados e selecionados. Oferecendo assim um compromisso de seriedade e honestidade aos nossos clientes, tanto os compradores quanto os vendedores. E o senhor Nivaldo Pacheco, leiroeiro na cidade de Frutal e em todo o Brasil, fala também sobre a importância desse trabalho na cidade. Nós estamos aqui na Trevo Leilões, que realiza seu leilão toda sexta-feira. O leilão e frutal tem uma história longa e muito bonita. E eu, a gente, graças a Deus, participa dessa história desde o começo. Eu sou o Nivaldo Pacheco, sou credenciado leiloeiro pela Federação da Agricultura do Estado das Minas Gerais. Há mais de 40 anos, há 36 anos eu exerço a profissão e aqui em frutal comecei aqui. E nós começamos junto, então, a implantação desse sistema moderno de comercialização de bovinos, que hoje Frutal tem quatro empresas, que trabalham de segunda a sexta, sendo que na terça-feira a gente trabalha aqui bem próximo, em Itapajipe. O leilão veio para ficar. O leilão foi introduzido no Brasil através dos amigos da Argentina, que passou para o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul pulou para Uberaba, onde a BCZ fazia seus primeiros leilões. E aqui em Frutal, o Sindicato Rural criou o primeiro leilão. Daí nasceu a necessidade de criarmos os leilões particulares, as empresas particulares. Isso aconteceu por volta de 1986 e eu tenho a grata satisfação de estar até hoje atuando com toda a garra, com toda a energia e vendo todo esse mercado aí se desenvolvendo cada vez mais. Em Frutal, tem, temos quatro empresas e essas quatro empresas representam muito para a nossa região. Através dessas empresas e através do nosso trabalho ao longo desses anos, nós transformamos então em Frutal uma grande praça leiloeira. porque o leilão, ele tem essa, essa função de chegar o comprador ao vendedor. E aqui em Frutal nós fazemos isso. Vem muito gado de fora, do estado inteiro, vem para cá, do norte de Minas, do Vale do Gentiquinho do sul de Minas. E aqui nós distribuímos esse gado, vendemos aqui, vai muito para o Mato Grosso, o Goiás, o Estado de São Paulo. Enfim, nós fazemos realmente aqui uma grande praça leiloeira. E isso para nós é muito importante para toda a nossa região e muito importante para todo o Brasil. Em uma parceria realizada com o Canal Mais Brasil e Guia TV, nós vamos estar todos os dias aqui trazendo informações para vocês. Hoje mostramos um pouquinho do município de Frutal. Jota Sardinha especialmente para o Guia TV.